Ali você pode mandar vários e vários links, tá, galera? Então, assim, só que a gente tem que estudar um pouquinho a política para ver se a gente não vai tomar bloqueio também e enviar muitos links para os clientes. Porque tudo que afasta os clientes da plataforma, o Facebook detesta. Fala, galera! Beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo. E dessa vez a gente vai falar de uma novidade extraordinária, galera. A gente vai conseguir fazer automação no direct do Instagram, tá, galera? No chat. Como vocês podem ver aqui na minha tela, já tá a versão beta. Então, eu já me inscrevi na versão beta. Acredito que se vocês também forem agora lá no Manichat e na opçãozinha de definições, vai ter a opção aqui de Instagram. Aí, só você vai dar um clique aqui, colocar seu e-mail e seu nome e você já vai automaticamente se inscrever para o beta, galera. E eu recomendo demais vocês fazerem isso, porque automação no main chat no mensagem já era demais imagine agora no direct onde é uma das plataformas que mais está crescendo que é o instagram né? acredito que 2021 2022 vai ser a plataforma do ano assim é, das redes sociais porque com o intuito que já está acontecendo aí muita gente já tá migrando as compras pela internet ou no direct do instagram não vai ser diferente tá galera então a gente vai ter uma demanda muito maior e como que é, Instagram, ele já é integrado ali no o Direct no Instagram, não precisa de estar tá baixando um novo aplicativo que nem o Messenger é hoje em dia, né? Normalmente a gente tem o, o Facebook, o Messenger e o Instagram. Então, o Instagram no Direct em si, ele é um, a única ferramenta, pode ser que mais pra frente, pode ser que venha modificar igual o Facebook modificou também, tá galera? Mas, que nem no Instagram, a pessoa não precisa sair do Instagram pra entrar no, no Direct, é, basta ela trocar diabo ali, tá galera? Então acredito que vai ser uma das melhores ferramentas para a gente trabalhar depois do do Messenger, né? No main chat Messenger, para fazer automações ali da nossa conversa. Que nem eu já expliquei para vocês. Uma das ferramentas que eu mais utilizei foi a automação do main chat no Messenger. Foi um estouro onde eu expliquei o porquê que a gente deve é, fazer uma automação no main chat, onde a gente consegue fazer. A gente tem um criativo muito bom onde chama muita atenção e uma automação onde a gente faz uma alta conversão e a gente pode trocar a estratégia no meio da campanha sem prejudicar ela. Então a gente consegue mandar a pessoa somente para a página onde tem o um cartão, somente para a página de venda, já diretamente para o checkout. Então a gente consegue fazer amplas, amplas estratégia sem precisar pausar a nossa campanha que isso prejudica demais galera pausar depois subir ou a gente pausa ela só sobe madrugada que nem eu só subo campanhas depois da meia-noite então assim imagine galera a gente ter uma automação agora no direct do Instagram onde a gente pode fazer diversas diversas estratégias mesmo tanto para a pessoa tá, anunciando ou para tráfego local também, tá galera? Se você tem uma lojinha, alguma coisa do tipo, tá galera? Então você consegue também fazer uma automação para jogar a pessoa diretamente para o seu WhatsApp. É... Entre outras estratégias, você pode montar ali no Manichat. Como vai ser uma nova, uma nova ferramenta ali... É, eu estudei algumas coisas referentes à automação, né, no Instagram. Então, assim, uma das, das coisas que eu vi bacana é o quê? Que a gente pode, eu não sei se tinha isso no Messenger. a gente pode distinguir o sexo, tá, galera? Então, a gente pode programar quando entrar uma mulher falar alguma coisa e quando entrar um homem falar outra coisa totalmente diferente ali. Então, assim... É uma coisa bacana que vai vir para nós aí agora, é, nessa atualização, onde vai vir implementar no Messenger ou no Instagram. Então, você é, pode fazer diversos funis ali, onde você pode estar tá montando sua estratégia bacana, tá galera? E muita gente fala, ah, mas o Messenger traz, da bloqueio e tal. Então, no meu caso, não deu bloqueio. Mas eu estudei algumas políticas que modificou no, no Facebook, a gente já não pode chamar a pessoa diretamente pelo nome, tá galera? Então tem que ser na segunda frase ou na terceira, vamos supor, você vai falar assim, normalmente a gente falava, Olá, tudo bem de tal Como é que você está? Então hoje a gente não pode mais falar isso, a gente tem que falar, olá, tudo bem? Como é que você está? Aí a pessoa vai falar, ah, tô bem sim. É, aí você já fala o nome da pessoa na segunda frase ou na terceira, tá galera? Não pode falar já de primeira o nome da pessoa, senão pode dar bloqueio sim, tá galera? Foi uma das coisas que eu vi que modificou onde eu falava, mas quando eu utilizei não deu bloqueio, mas possa vir a dar bloqueio e a gente não vai utilizar mais isso, tá galera? Então, nome só vai ser na segunda ou na terceira fase, na terceira etapa do funil, tá galera? Então, nada mais é do que a gente pode já se inscrever aqui no beta, como vocês podem ver na minha tela aqui, já tá no message aqui, no, no main chat, no beta, é só você escrever, esperar, já pode configurar o seu main chat de acordo com o seu nicho, o seu, o seu anúncio ou o seu produto tá galera e por que que você vai utilizar a automação a automação eu já expliquei para vocês diversas vezes o porquê dela quando a gente acha um padrão que a gente consegue vender bem ali no WhatsApp mesmo você traz para o faz as configuração tudo certinho tá galera é uma das ferramentas que mais ajuda a tá vendendo com estratégias diferentes, tá galera eu cara eu vou destrinchar essa ferramenta nova e assim, se eu fosse vocês, eu já, já se inscrevia nessa ferramenta, porque assim, vai abrir várias oportunidades, galera, várias oportunidades. Você podem estar fazendo também o Nil, que joga diretamente para o seu WhatsApp, onde você pode conversar com o um cliente, mesmo no tráfego orgânico ali. Vamos supor que você gera um tráfego orgânico, a pessoa te chama no direct. Você monta um direct, um chat rapidinho ali para a pessoa, olá, tudo bem, como você está? No momento eu não posso atender agora, mas é, me chama no, direct, no WhatsApp, onde a gente, no direct, a gente consegue enviar link para as pessoas, que nem no, no comentário a gente não tem link, né? Então a gente tem que chamar, automaticamente a gente tem que chamar a pessoa no direct para depois mandar o link. E isso vai ser uma mão na roda demais, galera, porque a pessoa vai entrar em contato com você no direct, ali você pode mandar vários e vários links, tá, galera? Então assim, só que a gente tem que estudar um pouquinho a política para ver se a gente não vai tomar bloqueio também e enviar muitos links para os clientes, porque tudo que afasta os clientes da plataforma, o Facebook detesta. Se é link que vai tirar a pessoa da plataforma, meu, o Facebook já olha para você já de mau olho. Assim. Então, a gente tem que é, estudar um pouquinho a política, depois que é, lançar essa ferramenta, a gente vai ter que estudar um pouquinho ali as políticas de privacidade e tal, tudo mais para a gente ver evitar ao máximo o tipo de bloqueio que bloqueio é muito ruim tá galera fazendo isso daí a gente consegue mandar o cliente diretamente pro nosso WhatsApp onde a gente já tem o número dele ali fazendo as diversas remarketing ali dentro mesmo do WhatsApp vai ser uma das ferramentas aí que a gente vai ter, acredito, até o final do mês que vem. Tem gente que já tá recebendo, com dois, três dias, já tá recebendo o e-mail já pra testar essa ferramenta. Mas acredito que até o final do mês que vem, já todo mundo já esteja liberado, tá galera? Essa é uma dica que eu trago pra vocês, uma ferramenta beta. Que se eu fosse vocês, já se inscrevia pra estar tá participando disso, galera. Tudo que é novo no marketing digital, vocês têm que testar de cara. Porque, pô... Uma das ferramentas que vai estourar daqui 2, 3 meses, vocês já sabem, já sabem como lidar com aquela ferramenta, já sabem como trabalhar. Então você consegue instruir várias outras pessoas, tá galera? Transbordar na vida de outras pessoas, isso é essencial, tá bom galera? Se esse conteúdo fez algum sentido pra você galera, não esqueça de dar aquele joinha, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?